Olá, sou Fátima Grave, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, credenciado na CAPES, que é o nosso órgão aqui no Brasil, que regula o sistema de pós-graduação e é vinculado ao Ministério da Educação. O nosso programa desenvolve as suas atividades acadêmicas e administrativas na sede da Escola de Serviço Social, que fica em, no campus da Praia Vermelha, aqui na cidade do Rio de Janeiro. É, Trata-se de um programa já antigo, o mestrado conta com 46 anos de existência e o doutorado com 28, sendo o primeiro curso de doutorado em serviço social ofertado uma Universidade Pública Brasileira. Atualmente, o programa conta com 30 docentes, que também são pesquisadores, efetivos e colaboradores, e um corpo de estudantes de 188 alunos, vindos de todas as regiões do país e da América Latina. O programa de pós-graduação em serviço social da Universidade Federal do Rio de Janeiro é composto atualmente por três áreas de concentração. A primeira, que nós chamamos de área 1, que é a teoria social, formação social e serviço social, que possui duas linhas de pesquisa, fundamentos da teoria social e política, e Estado, classes e políticas sociais. A área 2, que se chama Trabalho, Lutas Sociais, Política Social e Serviço Social, também possui duas linhas de pesquisa, que são Lutas Sociais, Estado, Política Social e Serviço Social, e Trabalho, e Produção de Conhecimento e Serviço Social. A terceira, linha, a terceira área, a área 3, que se chama Cultura e Serviço Social, também possui duas linhas de pesquisa. A primeira é Estado, Sociedade e Direitos Humanos, e a outra, temas urbanos e movimentos sociais. Nós somos muito felizes em integrar a Claxo como um centro-membro pleno e esperamos que a nossa parceria abra novos caminhos para o programa.